E aí pessoal, aqui é a Paloma e finalmente saiu para Play 4 The King of Fighters 2002 U.N. Esse jogo saiu para Play 2 em 2003, já tinha saído a versão para PC na Steam e agora, finalmente, depois de anos, saiu para Playstation 4. Esse jogo tá custando R$ 74 reais na PSN, e é um valor razoável, né? Eu testei um pouco, e mas como acabou de lançar, ainda não consegui testar o online. A melhor coisa desse lançamento é que veio a versão com NetCode atualizado. Essa versão usa rollback netcode, que melhora muito a experiência online. Esse jogo é um jogaço, vale muito a pena. Espero que a galera compre para ter bastante gente para jogar online. The King of Fighters Aqui no canal Vou jogar algumas partidas online Para quem não é inscrito Se inscreva para acompanhar Então é isso aí